João, ó, estampei um mapa aqui, mas mesmo assim eu tô perdida. Peraí que eu vou achar aqui, peraí, peraí. É o seguinte, vocês vão ver o que Ai, essa sim, maluca vai aprontar. Vocês vão tarde, rir muito, tá aí, um vamos rir com a Eu me achar, porque eu trabalho na rua, só que eu já dei, eu tô rodando que nem uma tonta aqui pra lá e pra cá, eu eu tô. Ó, oh, me ajuda aqui, vem cá. Ó, oh, eu quero chegar aqui, ó. Oh, aqui, no centro. Ah, no é centro. Tá louca? Não, eu quero que vocês me ajudem. Como é que eu faço? Não, é ó, tá moço. Não, mas eu quero que ele olhe o mapa tá aqui, ó. Oh, me localize no não, mapa. Não, não, não. Vai. Calma. Vamos Vamos rir, vamos Boa tarde, tudo bem? Uma licencinha pra mim. Ó, eu fiz esse mapa aqui pra mim me localizar, só que parece que eu tô mais perdida. Ó, vem cá, me ajuda aqui. Ó, eu tô aqui. Que isso? Calma, moça. Ai, só é calma. Ah, você pode... passar a mão em você? Não, eu quero você que Não, não tem essa eu quero que ele me ajude a saber você é louco, onde eu tô. Você quer a mão nela? Deixa ela perdida, olha só <risos> me localiza. <risos> você não tá vendo que eu tô perdida? Não. Ah, dá licença. Fala, João Kleber! Belém? Um Ou lugarzinho bom pra trabalhar? Recepção de hotel. Quem vem aqui, eu frito! Roda aí! Ah, moleque é doido! Pô. Boa tarde. Opa! Fala, Marcelão! E aí, pegador? O nome dele não é Marcelo. Não é pra você, né? Não. não é pra você. Chama ele de Marcelo? Aqui é, é Marcelo. Isso eu entendi? É. E aí? Não, não, não. Qual, Qual é pegada de é hoje? é a pegada de hoje? É essa, não ah? é uma loucão, que enganar, que você tá ganhando com isso daí, maluco? Você é que, que louco? tá ganhando o quê, irmão? Para, mano. E aí? Qual que é a pegada de ah, hoje? Vai querer o mesmo esquema lá? Mas assim, qual é. que é a pegada de hoje? Me explica, gente. Me eu explica, explico. por favor. Você você ficar mãe, vocês mãe, conhecem. Ou você é fica na mãe, eu vou te pegar. É eu não conheço esse cara, não. Eu não sei o que ele tá ganhando com essa. Ah, então você é bom. Um fala, fala. Né? fala. Eu vou Do que vocês estão falando? isso aqui, ó. Que a loirinha que ele trouxe semana passada esqueceu. Ó. Que que é essa? Que que é essa Tá parecendo até tarde. É isso? Esse cara é louco. É, eu sou louco. sou louco. Tá bom, tá bom! Tá então Fui que eu fui! Vai. Ah, é, molecote sumido, delicioso! mais uma vítima, Beleza? mais uma, uma vítima! de você agora, eu tava escutando o sambinha ali na Gandaiá, Uma a serva gelada. Mas você tá me confundindo? E aí, Gandaiá. Mas você Beleza? Conhece, Beleza? Filho da onde? Não te conheço, rapaz. Não te conheço. Ah, como você chama o <risos> Gandai? Não te conheço, é. menino. Minha esposa. Olá. Vai, o quê? Vai, vai, vai, vai. Minha esposa. Você é louco, você é casado. tá me queimando, cara, não é, te conheço. É, conheço. Humano, mano. E aí, vai de quê? Vai naquele quarto lá com banheira, Não. Banho? O que você está falando? Desse o jeito você de acaba com isso. Tami, como? Não estou entendendo, Jair. Eu, Eu não, não conheço esse rapaz. Você conhece da onde? O que é, que é isso, cara? Um cara. Tinho, Tami, isso aqui foi a Tami... Quem é, esqueci, é. A Tami, Jair? Quem Tami, Jair? Não conhece esse rapaz. Tami, Tami, Maria, Fernanda. Não tem. Fala. Você está pegada aí. Eu sei o que esse cara está falando. Espera em casa. Estou trabalhando com uma pessoa. Eu não conheço, cara. Eu não conheço, cara. Dá uma de Loki, irmão. Está acabando com o meu passado. Tami, Quargesto, a Fernanda. E aí, cara? O que você acabou Fogo incontrolável. Ah, Será que eu consigo ah, alguém para me ajudar a apagar é esse fogo? Ela, essa carinha é tão ligeira. Olha o que a Jordana Nosso, vai moço, fazer. me ajuda! Vamos por rir, favor. vamos rir! Ai, no um domingo, dia dos Pais. Eu não consigo vamos apagar rir. sozinha. Será que você pode me ajudar a apagar o fogo? Como assim, muito fogo! fogo. Moço. Apagar o fogo, eu tô com muito fogo. Eu não tô conseguindo apagar sozinha. Vamos ali no Intenso. motel. Intensa. Não, no motel não, ali no cantinho, ó. Tem um lugarzinho ali, ó. Não precisa apagar meu fogo. Você vai comigo, numa boa? Bom. Nossa, tá incontrolável. Ah, preciso meu. muito de ajuda. Ainda bem que você passou aqui. Aqui o fogo. Eu não sei mexer com isso. Olha, ainda ah, é é não foi isso. Sacanagem. Sacanagem. Não, me ajuda. Não, me ajuda, né? Não, não, Apagar o fogo. fogo dia, não, esse que é o fogo, o ah, fogo que eu te falei. É a você outro fogo. Bem fogo, bem fogo, é amor. É que isso? Deixa de ser ignorante. Mas por que você achou que eu ia deixar apagar o meu fogo? Ei, moço. Ei. Ai, eu tô com fogo, eu preciso muito apagar um fogo. Como? Será que você pode me ajudar? É Como fogo, assim? muito fogo, um fogo que assim, eu não sei nem explicar. Eu não tô conseguindo apagar sozinha. Eu não tem, sei nem explicar. Tem melhores lugares aqui. Não, tem ali no cantinho. Vamos ali comigo? É, apagar um fogo. Nossa, um fogo não tem nem explicação. <risos> é, do nada, do nada, eu preciso de ajuda aí. Tem um extintor aqui, ah, me ajuda, não dá, é uma né, meu? Não eu me, não me ajuda, de é que é perigoso ah, o fogo não, aqui. Não, que fogo? Me Mes ajuda. Mundo, você, não, vai você vai vir não vem. João Cláudio Show. Vamos vir, vir, vamos Que vir. outro fogo? Por que você acha que eu ia deixar você aproveitar de mim, do meu fogo? João, deu um probleminha aqui no banheiro do restaurante, mas eu chamei um cara que entende muito. <risos> dá uma olhadinha aí. Assiste aí, Jô, que vai ver o que vai acontecer aqui hoje. Ei, ei, ei, vai aonde? Tá louco? Oxe, eu vou pra lá, não é pra, lá. Eu, pra, lá, não é pra Ai, lá. eu vou pra lá, não é pra lá. Isso aí é aqui, rapaz. Ah, pra cá? Caraca! É louco, filha da Desculpa, moço limpar. Chama. Chama o gerente. Chama o ele aí, bomba. ó. Sou eu, gerente. Sou eu, o gerente. Uma... Sou eu, Desculpa, o gerente. Eu tô, Eu tô limpando! Eu tô limpando. <Harropra> <strikes> Eu tô limpando! É cocô aguardo! Não faz problema, não não tem problema, moço! Ei, ei, ei! Onde é que você vai, maluco? Vou levar lá, vou levar lá aqui! vai Bem bolada a pegadinha! E aí, João Cleber? Tudo zen? Pau, você viu, Eu tô zen. Hum. Mas os clientes daqui não tá zen, não, hein? Roda Esse aí, primeira vez. Faz é. Então, hoje nós temos o que? Olha, o tá né? E temos você o rodízio. Sai daqui, tá Toninho! Japonês. Domingo, dia dos pais. Eu tô zen. Rodízio, meu filho. Dois rodízio, por favor. É. Dois rodízio. Xing Ling, mesa 7, rodízio. Entendi, o que você quer. Nós aí pra comer, não pra ficar... Rodízio. Entendendo. Um já foi, certo? Já entendi. Xing Ling, mais um rodízio. <risos> o que, que é isso? É o um cara de... Rodízio, rodízio já... Com, é. com a nossa cara? Isso, né? Tá de Ai! Falhaçada. Tá um <risos> falhaçada. Peraí, deixa eu explicar. <risos> Mochão! Mochão! Mochão! Agora, olha agora, agora, agora, agora. Nós temos o alacarte e temos o rodízio de japonês por 30 reais. Rodízio. Rodízio de japonês? Japonês. Ling, mesa 7, rodízio. <risos> ei, ei, só tem louco nesse programa, meu amigo. Rodízio de japonês. Sistema Quatro. da casa? É. Beleza? Eu não entendi. Rodízio Só. japonês, o que, que passou aqui? Já tá, foi um, certo? Rodízio que vocês querem, não é isso? Xing Ling, mais um rodízio. <risos> <risos> Gostoso? E <risos> aí? Satisfeitas? Como é que foi? Beleza? Pegadinho, né? Linda no jogo de Rodízio Rodízio japonês, querida. Eu acabei de falar. Rodízio japonês. Passou aí o quê? Não existe isso. É, rodízio, querida. É isso não, aí. Não, é... O japonês não, passou. Ah! De... ah! ah! ah! ah! ah João, nenhum homem existe. Ah. A toda, a Priscila. Há uma cruzada é, de pernas. é doidinha essa menina. é doidinha. Olha o que ela vai fazer. Vamos rir, vamos rir. Tudo bem? bem? Queria, prazer, sou a Priscila. A gente, a gente tô aqui a sozinha. Você tá passeando só? Tá. Tá vindo eu tava vendo o trabalho. Ai, ah, que bacana. Você ah, muito tá que é muito boa pinta. O que está tá acontecendo aí, brother? Você tá bem brother? Você tá fazendo aí, meu? Amor, ele sentou aqui do meu lado e eu falei que eu era casado. Eu sei, tá. É eu mesmo? Falei? Você eu teve avisei. essa porada? É minha esposa, eu mano. Tá tô fazendo tô mesmo? Você tem Quer eu sentar mesmo? Senta comigo, pô. Pô, já tive um dia cheio, senta comigo, pô. Muito bem, bolada, bem bolada. Prazer. Priscila, você. Carlos? Carlos, presta Carlos. Fica tá aqui sozinha. Chamei aqui. fazer uma companhia. O que você acha? Sem problema, faço um... Você tá com pressa? Não, nenhuma, nenhuma. Gente, ah. Luzinho. Obrigado, obrigado. E você? Gostei. Ô, ô, ô, ô, ô. Tá maluco? Amor, tá cara, você tá com a minha esposa? Tá mim, não, não, a Mina não, é minha esposa, Ele mas tá me você deixa a que faz aqui né, pra é Calma aí, não, calma é aí, não. Calma aí, não. Olá. E mais uma vítima, mais tudo uma bem. vítima. Prazer, sou a Priscila, você? Eu sou a Leandra, tá tudo Leandro, tudo bom? Você tá com muita pressa? Não, você tá aqui sozinha. Tô, eu queria sei. uma companhia, na verdade, eu vi passando e te chamei. Imagem, Olá, dá, agora, tá? Olha agora, olha aqui. Lindo seu cabelo, lindo seu cabelo, hein, mano? Gostei. Achei que era uma mulher que tava sentada com minha esposa, é um homem mesmo, ó. teve essa coragem. Amor, ele vem não, não, sentando aqui. É acabou, eu? Não nada, não, Man, eu você chamei. Você quer sentar mesmo? Não, não você nada quer não, sentar? Não, não. Senta comigo, tio. Bom, boa tarde. Você ir por favor? Nós temos esse prazo aqui agora, que é o Marbitex Ecológico, tá vendo? É saudável, natural, bem leve. Por okay, que, então, por favor? Só um Mais um Marbitex Ecológico aí? Que isso? Que isso? Prontinho tá? aqui, tá? Então, deixando. ver. Esse aqui é o seu, ó. Que Pode isso? ver que você vê que maravilha. Que aí, ó. Que maravilha. aí, ó. Que Vou que é bem melhorar, né? Muito bem-morada. Vamos rir, vamos rir! Ai, Opa, boa tarde, desculpa Então, o Marmitex é o seguinte A comida foi das 11h30 da manhã, entendeu? Nós temos esse prazo aqui agora Essa daqui é Marmitex Ecológica É um lançamento nosso aqui, entendeu? Você não quer experimentar? Quer experimentar? Eu vou pegar, tá? minutinho só, tá? Marmitex Ecológica, tá na mão? Acho que esse aqui é o seu Deixa eu ver, porque tem duas aqui que é pra levar pro lado aí Essa aqui é a sua, sim Confere se é o seu, pode conferir isso aqui é foda. Você tá louco? O que que foi? Ai, olha, vamos rir, vamos rir. Comida biológica! Vem Comida com Dá pra sua mãe comer. João, hoje a minha irmã hoje gêmea tá Monique. passando mal. É, eu tenho minha irmã gêmea, só com uma diferencinha de um eu minuto. Indo, indo, Será que alguém vai olha, me ajudar? Um calma, vai calma. O que você tá essa sentindo? Pegadinha, olha, tá Ai, vem essa pegadinha de óleo tá sensacional. Vamos rir, Ai vamos Deus. rir nesse domingo. Calma, não, não. Vou ter que chamar alguém pra te... me ajudar. Moço, moço, me ajuda. A minha irmã gêmea tá passando mal, eu não vou conseguir levar ela daqui, me ajuda. Ela é minha irmã eu gêmea. Olha, a gente tem um minuto de diferença. <risos> de diferença. Tudo que ela sente, eu já tô até afobada aqui, ela tá passando mal. Tudo que ela sente, eu sim também. Ajuda ela, faz uma respiração, não sei o que ela tá sentindo. Nossa, mas que foi, amor? Vem, boca a boca. Ah, não, não. Vem, tá? Respiração, boca a boca. Ajuda. Tô passando ajuda? mal, eu tô passando que mal. mal. Que Volta aqui, amiguinhos. Moço, moço, me ajuda. Minha irmã gêmea tá passando mal, moço. Eu tô aqui me tremendo e tora. daqui a pouco. Desmaia as duas, me ajuda. Faz uma respiração boca a boca, eu acho que ajuda. Mas vocês são gêmeos? Sim. Oi, amor, vem se cá. Imagina. Vem cá, amor. Ajuda. Vem cá. Vai. Vem, boca a boca, respiração. Não, porque sua irmã já tá vem bem, cá. já. Vem cá. Tá eu não ajuda boca ah, a boca. Já, já tô bem é se, se fosse bo... você. Vai. Ai, não, não sozinha eu não te dar conta de você, não. Moço, moço, me ajuda. Minha irmã gêmea tá passando mal, moço. O ela é? sente, eu sinto. Eu já tô passando mal. Faz respiração boca a boca, moço. Oi, vem cá, Não, vem que cá, é amor. Boca, boca a boca. Boca a <risos> boca. Vem <risos> aqui, boca a é boca. Vem boca a boca. João, olha que maravilha. Sol, natureza, parque. Vou dar uma descansada. <risos> Daí, Olha tá, o que o vai, vai aprontar, tá sensacional! Hoje domingo, João Kleber show o dia dos pais! Opa! Dá uma descansadinha aqui. Pô, é bom, né? Tô, tô no solzinho aí, é bom, né, meu? É. Solzinho? Ele não tá muito quente nem muito frio, né, meu? Uma piscininha agora caía. E é bem, né? Só que eu, tá na minha hora aí, falou, meu? Prazer aí, tá, campeão? Um abraço aí. Foi. <risos> ai, ai, ai. Minha? Aonde? Ficou assim. O quê? Não sei não. Acho que eu gosto de apanhar, né, Marquinhos? Só pode ser, meu. Você é doido, meu. Oh, boa tarde, amigo. Bom aí. Caminhando um pouco aí? Bom, né, meu? Só que eu tô indo aí, tá na hora aí, tá? Alô? Tudo de bom aí, hein? Alô, falou. falou. <risos> o que tem? Tá <risos> branco, A minha? sei não. <risos> Tadeira pra minha cara, hein? Mas o que que foi? E aí, João Cláudio? Grande Toninho, meu querido! Tem que trend, sei lá, é aquele cara que fica aí do lado do pessoal aí. Olha o é que aí, esse maluco aí. do Toninho vai fazer. Vamos rir, vamos Pareza. rir. Um novo instrutor aí. Precisa fechar mais isso aqui, irmão. Mais uma fechadinha, não pode ficar assim. Você entendeu? Você faz aqui. favor, mas não precisa falar no meu ouvido, não. Por favor. Não, querido, só tô orientando. <risos> <risos> tá ah, tudo bem, mas só encosta aqui, entendeu? Tá bom, só para tá não bom. ficar. Tá bom, Olha, no meu... Olha o perigo, ó. <risos> o no chão, ó que é isso? que é isso, Daniel? Que cueca é essa, meu? Tá doido? Oh, nossa! Foi virar as costas, ficou... O ah, que foi? É, doido, Não, fala, ele, pode é tá maluco, O que foi, querido? Ei, Sou instrutor mano. Só você mesmo, só você mesmo. Um novo instrutor aí, tranquilo? Ah, ah, ah, ah, nada aí, ah, você sabe, né? Ele não, é muito pegado. Ah? Ah, eu tô falando, eu estou na academia. Põe ela na frente para laminar, que eu vou te ensinar. Pô. Você está fazendo agora. tudo errado. Olha agora. Mano, tudo torto. Vou ensinar uma vez, tá? Ó, pegou aqui, ó. Pegou, ó. Só a pegada. Você entendeu? Hã? Vou treinar a perna ali. Não dá, não, mano. Vai treinar o quê? Vou treinar perna tal, vamos treinar aqui, mano. Vamos rir, vamos rir. Su. Novo personal da casa aí. mesa De bola, deixa eu ver se tá indo bem mesmo. Opa, legal, vai, volta, ó. Definidão. Não, ah, eu sei, calma. Agora, agora, agora. Tá bom? Faz só um pouco, Tranquilo, mas tá levinho isso aí. Vamos colocar mais uns dois aí? Vamos tentar? Sem tocar, faz só um pouco, Vamos. Vamos ver se nós consegue, Aí sim. Nós temos. É o um cara de pau vou mostrar a calcinha pra nós Deus, tá ó. O é? que, que foi, irmão? Oi, João, tudo bem? Priscila Olha, e finalmente junto. consegui Estou casar. Ah. Ah. <risos> Olha, o que esses aí, dois Por maluquinhos sim, vão sim, fazer. Acabei Cê de casar, porque a gente pediu um favorzinho. Tá caindo, vamos resolver isso. Um ensaio aqui depois do casamento com o fotógrafo, você pode ver que a câmera tá até posicionada ali, ó. Pode olhar. Uhum. Tá vendo? Então, só que ele teve um imprevisto e é que eu tô aqui super ansiosa. Aí, como ela já tá posicionada, só você apertar, você tirar uma Tudo só. Bem, tiro sim. Por favor, obrigada. Acho que assim fica legal, né? Essa pose? Vai. Ai, Ai, me ajuda. Ai, me ajuda que acho que eu quebrei meu salto. Ai, quebrei, olha. Dá uma olhadinha pra mim, por favor. Isso vocês são tudo doidos nesse programa, meu. E por que barbaridade, meu? meu! Sensacional ah, essa pegadinha. Sim. ó tudo bem? Posso te incomodar rapidinho? Um diesel, Qual, ó, como você tá um vendo, eu acabei de casar, tô um super um feliz. Um e aí, eu você ia fazer vai, um, ligado, um ensaio agora com o do programa, Tá vendo que a máquina tá Vamos até posicionada? Só que acontece, flocos. ele teve um imprevisto e tá demorando pra caramba. E eu tô tão ansiosa pra fazer esse ensaio. você não apertaria só o botãozinho e tiraria uma foto? Só pra mim ficar mais feliz, obrigada Ui! Ai! Ai, me ajuda aqui. Ai, ah, eu acho que eu quebrei meu salto. Hum, dá uma olhadinha aqui pra mim, por favor. Ai. E aí, meu querido, você tá perdido aí, irmã? É, você, não é. não, você tá errado, ou, tio? Você tá... Tudo bom? Posso te falar rapidinho com você? Olha, eu acabei de casar e eu ia fazer um ensaio. tá vendo que a câmera tá até posicionada ali? Então, só que o fotógrafo ele teve um imprevisto e eu tô tão ansiosa para fazer essas fotos. Ó, oh, já tá no esquema ali, é só você apertar o botão. Faz uma só para mim? Olha agora. Assim tá Olha agora! tá? Então vai. Ui. Ai. Ai, me ajuda aqui. Ai. Ai, eu acho que eu quebrei. Olha aqui para mim, por favor. Tá oh, acontecendo. Ai, vamos mas, rir, vamos mas, rir! Olha a mulher, <risos> Esse pessoalzinho aqui é porco, viu? Que é isso, seu <risos> maluco? Olha como as pessoas ficam assustadas, meu! Você é doido, cara! <risos> que que é isso, que <risos> Olha agora! Olha agora! Ai, vamos rir, vamos rir! João negócio tá feio, hein? A coisa tá difícil, rapaz. Peguei um bico agora de limpeza. Tipo apartamento, casa, escritório. Mas um detalhe, João, eu nunca fiz isso na minha vida. Vamos ver, né? Bom dia. Opa, bom dia. Prepara que no seu nome. Para aqui, tá? Tudo bem. Rapaziada tá quebrado isso aqui sempre assim, viu? Aqui não funciona, não. tá vendo? Quando bate aqui tem que ligar, tá vendo? Tem que ligar, não liga. Olha ah, é aqui, olha ah, é esse aqui, ó. Tá acertando pó em um tá acertando tá em um Abaixa um pouquinho, tá acertando pó em mim. Tá vendo? Falei que tá com defeito, desculpa aí, tá? O meu colega que trabalha aqui falou que o defeito tá <risos> nesse saquinho aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, tá? Como é que tem pó lá, tá vendo? Tem que tirar o pó aqui, eu vou tirar o pó aqui, eu vou tirar o fó aqui. O ah, tá louco? Ah, o que? O senhor tá louco? O que o senhor fez em mim? Fala abaixo, fala abaixo. Fora. Fora abaixo, fora. Fora abaixo fora. Ah, dá licença. Ah, meu cabelo, Deus, cabelo, Deus. nervoso, tá licença. Vai, tá... ah, meu Deus do céu. Se ligar e não liga aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? Esse saquinho aqui que tem que encher. Olha como é que tá. Tá cheio, por isso que não vai mais, entendeu? Mas agora eu vou dar um jeito aqui. Pode tá, tia, senta, senta, senta. Opa, porque Tô tirando! com cuidado meu rosto aqui não, bate nele não, é bem bala. Vou te tá gosto? Tá vendo? Agora Ah, já sei qual é daqui. O vazio tá cheio. Aqui ó, aqui, tá vendo? Agora é só jogar o pó fora, é só jogar o pó fora. que o que que foi? Pecadinha que quer que também ah, tô, tô, tô. Tô. Tô, tô. Não precisa mais ah, negócio, não, tá? Ah, Oi, não. Não é João, hoje eu vou fazer Ei, umas comprinhas. Tá bom, mas eu não vou pegar fila, não. Ah. Roda <risos> aí. Essa aí é piradinha. Olha o que ela vai fazer. Boa tarde, senhora. CPF na nota? Vamos! Já tem o nosso cartão? A prioridade, ver, cartão. Eu quero, eu quero. a prioridade, por favor, a senhora. Pode chegar, senhora. Boa tarde, senhora. CPF na nota? Não, não, não sei nem meu CPF. Só tem nosso cartão? Tem hum, cartão não minha filha. Ah, ainda bem que eu tive essa ideia, viu? Porque pegar essa fila ninguém merece. Eu pra longe, que eu dou uma festa pra ir, aí eu, não, eu só vou passar na festa. É, tá, tá todo mundo aqui esperando. Agora vocês eu... têm que ir resolver, não é minhas coisas aí pô. que eles pagam porque eu embora. vou embora. Esse povo é muito barraqueiro. ai, dá licença. Olá, boa tarde. Prioridade pra Olá, senhora, Olá, por favor. vir, senhora Pode chegar, senhora. Opa, por Cuidado comigo aqui, hein? Obrigada, pode vir. Aquele aqui uma chão. Ah, então, Pra que cartão, mulher? É tudo no dinheiro. Ah, Ai, Ai. Nossa, ainda bem que eu tive uma boa ideia, viu? Porque pegar essa Pegadinho, fila ninguém merece. Fica me no João Kleber show. Essa ideia. não Não, É que eu vou no Não, vou no cabeleireiro, amor. eu na Quer, Quer saber? Quer saber? Deixa a minha compra aí, deixa que eles pagam aí, escolgado aí. Dá licença. Fala, João Kleber! Ah, vem Beleza, meu Diga querido! Aí, Ô, João, deixa eu te falar um negócio, cara. Meu carro tá parado ali na rua de cima Ei, ai, e não pega por nada. Olha que vai. A Será que é a gasolina que acabou? Pegadinha, tá sensacional. Vai, vamos sabe. rir, vamos rir. É, mudão da volta, né? Mudão da volta. Mudão da volta, né? Por, que é da, volta? por quê? da volta? Porque você. Tá, que isso aqui é seu, né? Sim. Esse aqui? Eu sei que é seu. Eu tô te acompanhando a dias. Como? Tô, você bateu no meu, no meu irmão lá, ele é Uber, sabia? O azar dele que é, me você, falou, você atropelou filho. o cara, agora e aí? Fazer. É, eu vou tocar fogo no seu carro, isso sim. Peraí. Aí, eu, eu vou, vou tocar to... fogo de você. Não, não, não, é, eu não, vou não. Não, não, não, não. E aí, irmão? Opa, qual foi, irmão? Beleza, velho? Beleza. Quem Pensou é você? que eu não ia te achar não? Quem, quem é você? Quem é mano? você? Na hora de perder a chave mina dos outros a é, a é bom. Quem é a minha mina? Minha mina. A minha a mina. Vai ficar assim não, mano. Ih, tá louco? é que sai? É empolgada, é empolgada. É muito é, é é, empolgada. É, é, é, pegadinha, pegadinha. Agora fala, senhor seu Levei, já sei, vai aprontar, ah, né? Fala, ah. João, beleza? Fala, João. João, ah, tá, tá embaçado. Tá embaçado, João. Cara. Olha essa pegadinha aí, que o Levi uma aqui. vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Saca aí, vamos rir. Irmãozinho, queridão, por gentileza, por favor, com você... Informação pra mim, querido? Sim. Eu tô, deixa eu só, eu me falando que era pra cá, pra lá. Mas é ao okay. que? Eu tô, tô meio perdido aqui no shopping. que, tô, voz que arreada, essa voz aí? A voz não tá legal. Ixi. Tô dando uma rodada pra poder achar uma situação aqui. Entendeu? E não andar debaixo. <risos> e os caras não me falaram. Sabe onde fica? Entendi. ALOCHE QUE EU SABE! Ô, ô, ô, ô, ô, ô, QUE EU, eu SABE! Sei sei que, QUE EU SABE! O que foi? O <risos> que foi? Você tá louco? Oi, meu Deus, peraí, desculpa. Ô, ela oh, tá travando. Ela voltou. É um doido! Não, a voz voltou, mano. Tá mano? a voz voltou, cara. Não, peraí. Deixa eu explicar pra vocês. A voz voltou. Eu tava com a voz rouca, agora voltou, cara. Porque o cara falou que ia pra lá tava ruim. É sério mesmo. Eu vou, eu vou pra lá, eu vou. Desculpa, desculpa. Dá uma informação, pra mim por gentileza. Tô perdido, eu vim lá de cima, não tô sabendo onde que tá. O poder você precisa, moça? Quero saber onde é. Onde é o quê? A tabacaria! tabacaria! Ai, <risos> o que que foi, moça? Ah, vamos Eita, rir, vamos rir! ó oh, a tabacaria doida! Mocinho, mocinho, moci... desculpa. Desculpa, desculpa, por favor. Tô meio Muito perdido. Muito bem bolado, meio então, é ruim, não tô conseguindo falar direito. Tô procurando por aqui, me falaram que é mandar andar de baixo. <risos> A tabacaria, caricaria. Ai, eu... a tabacaria! A tabacaria, doida! Eu tô perguntando eu tava com problema na voz, mas aí a voz voltou ao normal! Fala, João! Beleza? Grande! Ô, João, você sabe que eu já poderia é terceirizar tudo, né? Tá aí, todo mundo terceirizando e tal. E nós não poderíamos ficar de fora. Claro que não! Só que eu não sei não, João. A gente tem um tipo de serviço terceirizado aqui, ah, a mulherada não vai gostar. É, muito, maluco. Não. Olha o que esse Olá, maluco vai fazer. Vamos Mas, amor, rir, vamos Vamos rir. Na sala, por gentileza. Aqui nossa sala, por favor. Isso. Vamos conversar um pouquinho. Essa babá nossa, ela, ela tem um carisma enorme. Espero que vocês gostem. Ô, Jordana. Oi, boa tarde. Oi, querida. Aqui, ó, o casal que eu... Que veio procurar, eu indiquei você, porque eu acho que você é o perfil correto. Olá, a Cláudia, tudo bem? O Marlon, ela que é a mãe? Ela que é a mãe. Olha. E o Marlon é o pai da Prazer. criança. Né? Tudo não, é isso que é. não eu sou ótimo eu tenho várias referências. Será é que é referência, cara? Mas é isso que foi não, pedido. Não. não foi referência que foi pedido. Não, o não, pai não fica é. muito tempo em que casa, isso? que não sou. O que é isso? É isso? Não, a, cara, a cara da mulher do cara, Moça, meu! Claro. Uma babadenta, é é né, meu é querido? Uma babadenta! É bem bolada, Nossa. bem bolada, vamos rir, vamos rir. rir. É saiu batendo <risos> no rapaz lá. Então vamos lá, o negócio de vocês é babá. Isso. Você falando assim, é, eu, eu tenho uma pessoa, já estou pensando aqui. Sim. Eu vou chamar para vocês, vocês conhecem, a gente já faz a certa papelada, ah, tá, bom? tá bom? Ô, Jordana, por gentileza. Olha agora. Faz favor, Jordana. Olha agora. Ela vai entrar. Oi. Tudo bem, querida? Ó, oh, casal aqui. o Márcio e a Raquel estão procurando. Aqui, okay, essa. Oi. Essa. Ó, a é Jordana. O Márcio. É, né, são o papai e mamãe. Sim, não, mas assim, ela não é o perfil eu que comunidade. eu quero. Ela não é o perfil que eu quero. Como assim? Então, sei. eu tô procurando a pessoa mais velha, entendeu? Mas eu, o Márcio falou que é. Mas não tem nada a ver, amor. Ah, que não tem nada a ver. O Agora você vai querer colocar uma pessoa que você ah, aqui? Cuidar... Oh. Não oh, não tá aqui? Ah, aqui? Não vou ficar nada, mas cuidar Ah, vocês que eu vou levar essa mulher pra nossa casa? <risos> nossa, essa mulher. <risos> você... Não, eu não quero. Ah, não, eu não quero. Olha, Eu não quero ah, causar isso. aí, gente. Gente, aí, gente. Não, vem sozinho sem ela. Ô, gente. Fala, João Kleber. Beleza, meu querido? Oh, João, com essa crise que tá no Brasil, qualquer trabalho. Eu tô fazendo. <risos> vamos levar, nossa, vamos levar, nossa, vamos levar. Nossa, vamos levar. Nossa, f... Vamos levar, tá barato, pô. Bora, rapaz. Tá barato, pô. Vai Não, mano. Não tá tua mãe, rapaz. Mais uma vítima aí, ó. Tem 36. Tem não. Tem não. tem, não. Ah, tem 34. Sai, mano. Sai, mano. Sai, mano. Ah, tá tocando em mim, pô. Não tá vendendo isso aqui, bom, não. Não tio. Ah. João, você sabe que todo brasileiro gosta de um bom churrasco, né? E aí, meu querido? Vem pra cá que a carne ah. é melhor que tem. Não é carne de segunda não, é carne de Sem primeira. Vamos ver o que esse maluco vai aprontar. Ah, mas tá sensacional. Tá sensacional. Opa, vamos, vamos rir, vamos rir. rir. Eu tô precisando de 2kg de frango. 2kg de, de, de, de frango. E 1kg um e meio de ah. maminha. Maminha? É. Um Oi, maminha tá boa. Eu não quer levar dois quilos já? Não, não. Vem com o Corta bem. o frango, vem que eu vou pegar a maminha pra você. Tá bom, ele vai cortar o frango. Tá bom. <risos> tá bom. Segura aqui, já vai sair o frango. Aqui, o que é isso? Maminha aqui, ó, a biqueira aqui, ó. Que mano, mas que p... de maminha é essa? Sendo é maminha não, aqui, aqui ó. é dois peitos. Ô moça, maminha aqui, ó, mama, mama aqui, ó. Mama na sua cara, que que o que é essa? isso? Maminha aqui, ó. E, maminha, é vai dar uma recalcitada na sua. Isso aqui isso é, é, é, é, é, é peito. Vai não, vai. É... Quanto tá a fraldinha? R$17,90 o quilo. Foi o um quilo pra mim tá também, bem, por favor. É. Ai, vamos rir, vamos rir. Pô, vou deixar você escolher, porque tem umas que vem mais né, pesada, né? Tem umas que. Uhum. Tem umas que tá até com. Nossa, bem bolado De carne. Muito não, bem bolado. Você não tá me entendendo o de carne. Ó, essa aqui tá com milho. Pode tá ser? Você tá doido? Ó. ó. Tira esse negócio de mim, você tá doido? Cadê o milho? Não, gerente? moço, chamo... você... Vem oh, cá, moço. Ô, moço, só um gerente pra mim. Não, gente, gerente tá sou eu, moço. Aqui, ó. Não, ó. eu não quero isso aqui é fralda! Não, é, não, não quero. Não, não é, quero nada, não quero Que o que o que, João? Ah, Beleza, não, meu que, irmão? O que João, o que o que? O negócio é o ah. seguinte. Eu queria mostrar uma coisa pra você. Eu vou mostrar uma... uma tá, eu queria mostrar aqui que... Não, não vou mostrar. Você tá curioso, né? Então espera pra você ver o que, é que vai acontecer. Ah, é? Aguarde, João. Que o que o que, rapaz. rapaz? Boa tarde. Olha o que esse doido vai botar. Vai lá, o pra que o que? Então, eu falo com você só um minutinho, por favor. Posso falar? Pode. Sabe o que é? Queria perguntar uma coisa pra você, tá? Sim. Não me leve a mal, porque eu tenho que falar pra você. Hum. Você quer ver o meu Bilal? Você não tem vergonha na cara, não tem que parar os outros pra fazer essa pergunta? Não, por quê? Não tem? O que é que tem demais? Olha é... a idade do senhor, o senhor que tá me perguntando eu, isso. Minha filha, eu sou velho, mas tem tenho Bilal também. O que que você acha que eu tenho, não tenho Bilal, eu? Ué, guarda na tua casa, não precisa... Não, não. aonde tudo. eu vou, ele vai comigo, minha filha. Ele é tão bonitinho. Ele tava meio, ele tava senhor, meio cabeludinho. Vai a mas vai chamar polícia? Por quê? Por causa de um Bilal? Fica cost... Achei aqui o meu cachorrinho ah, O Bilal é meu cachorrinho Isso. Esse Bilal é bonito é. É. é? é Você gostou desse? <risos> meu amigo Boa tarde aí boa tarde. beleza Tudo bem? Tudo bom? Posso mostrar meu Bilal pra você? Como assim meu amigo? Ai, meu mostrar Deus aqui? do céu. Meu Bilal. Você é nessa idade aí, querendo mostrar o Bilal pro o eu vou mostrar, lixo. Eu... Não, não, eu vou, eu vou, eu não, vou, eu vou tirar o Bilal pra você. fora aqui e vou te mostrar. Só, só eu, eu, assim vou, mostrar eu vou mostrar o Bilal pra você. Oh, eu vou mostrar, eu vou mostrar, eu vou mostrar. Ó, meu Bilal aqui, rapaz, meu cachorrinho. Ah, dá licença, meu, você tá de brincadeira. Meu cachorrinho, quer levar meu Bilal, meu? Ó, tá fim de levar meu Bilal, tá? Tá Quer? Eu mando meu Bilal em você, eu mando ele pra você. Quer? Quer meu Bilal? Quer? meu amigo. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Eu queria pedir um favor pra você. Vocês ver o que vai acontecer. Um favor assim meio íntimo meu, né? Eu queria ver se você podia concordar aí. Pode ser? Pode. Pode? Pô, legal. Eu posso mostrar meu Bilal pra você? Não. Hã? Não. Por que não? Não. O que que tem? Não, você tá doido? Se eu não mostrar meu Bilal pra você, eu fico eu doente. Quero, eu, eu vou mostrar quero. meu Bilal. Eu, eu vou mostrar eu, eu, eu, eu bilau. vou. Eu, bilaga. eu vou mostrar bilau. eu vou mostrar meu Bilal. Você vai vou. pegar meu Bilal na mão. Você vai pegar meu Bilal. Meu Bilal aqui, meu cachorrinho, rapaz. Oi, meu cachorrinho Bilal, Pessoa quer o outro, né, bobão? É? Pessoa, né? Que, o que, o que, rapaz? Fala, João Kleber, tranquilo, meu querido? Neto, e aí, Bom, meu filho? conhece, né? Sou um cara simpático, gosto de fazer amizade e saber ah. se tá tudo funcionando na vida das pessoas. Como é que tá o mundo, como ah, é pronta. que tá... Ah, pronto, Olha assim, o que consigo, esse meu, Neto comer. vai fazer, meu. Só tem doido nesse programa. O que é que ele vai fazer? É... Tá. O que, que tem? campanha. O que, que tem? Não, tá, tá funcionando. Quer alguma coisa? Não, só pra saber se tá funcionando mesmo, ó. Lá, tá louco, ó, que é, Vem aqui e mete o louco? Tô um bagulho? Não, é pra saber se tá funcionando tudo certinho, tudo que que ok. Que que se alguém vier aí, você fica tranquilo que vai tocar. Quer ver? Ó lá, ó, ó, ó, ó. Tocando. Tá louco? Ah, tá, louco tá louco, mano? Não, pra quê? Pra que é essa ignorância aí, mano? que Pega a chave lá, perto, lá, Pega a chave lá. Não, mano, é só pra saber se tava tocando a campainha, de boa. Tranquilo, vou embora, mano. Não, não, não, não. É só pra saber se tava tocando a campainha, só. Não, é folgado, é, é, é folgado, não, rapaz. É muito folgado. Muito bem bolado a produção. Mais perto. Ah, legal. Não era só pra saber quem morava aí, tava curioso. Você não tem que fazer, não? Não, é só curiosidade, sabe? Eu queria saber quem morava aí. É folgado, é folgado, rapaz. É muito folgado. Fazer, né? Quer fazer um cafezinho para nós? Abre aí pra ele. Ah, eu tô com umas roupas aqui também. Se quiser lavar as minhas, amanhã eu vejo. A é senhora alugar a casa, eu toco de novo. Vai procurar o que fazer. Meu filho. Oh, mais uma, mais uma. Vocês vão o que vai acontecer. ó. Oi, quebrada ah. sua campanha. Olha lá. Agora, olha agora. E da agora, agora. É, daí? O que você tem que ver com isso? Nossa, só tô te avisando. Se alguém vir aí... E é, daí? Bate palma, você não bateu palma? É, mas vou ter ficar batendo palma. Lógico, é. Você... Aí fica ruim. <risos> Ai, vamos rir, vamos rir. Oi, João. Tudo bem? E aí, mas João, que beleza? Que João, que olha sua sua cuidadora que eu arrumei. Ah, Nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer. Pera aí, olha eu vou naquela loja. Isso, Aguenta aí, lavado, tá? Vamos voltar. Que tá rapaz. Vamos rir, vamos rir. Oi, Por favor, é, você pode me ajudar aqui? Eu, ele deu uma dormidinha, eu vou aproveitar que eu preciso ir naquela loja pegar um suco pra ele. Você não ah. quer dar uma olhadinha pra mim só até eu ir lá? Eu volto rapidinho. Rapidinho. Ok. <risos> Outra coisa, <risos> às vezes ele é muito vaidoso, a peruca dele cai, mas aí você dá só uma ajeitadinha, mais devagarzinho pra ele não acordar. Ah, tá entendi, bom? Por favor. Acorda. Não. Já volto, tá? Obrigada. <risos> Enfermeirão, hein? Pegando, né? Quer uma ajuda aí, irmão? Eu Tô trampando ali, eu tô vendo a situação dele aí, tá caindo? Não, não, é. deixa... ah, ô, você tá não aí. Ô, tá louco, meu? Eu... Eu... Pera aí. Ô, oh, dá da aí. Ô, cê quer levar uma porrada, meu? Oh, ô, tô... tempo, bicho, vai. Fica na sua aí. Vai ajudar, ele tá passando vergonha aí. Ô, oh, trabalhar. Tá pra... um na sua. Tá na sua aí, ô. Oi, ai, ai, ai, oi. Boa tarde, tudo bem? Vou tenho que Moça, eu preciso muito ir naquela loja ali pra comprar uns negocinhos pra ele. Você não quer dar uma olhadinha pra mim só até eu voltar? É coisa rápida. É, rápido, é né? rapidinho. É, impressa, tá? Ah, tá bom, é rapidinho. Sim. Às vezes a peruca dele cai, mas aí você dá uma só uma ajeitadinha. Mas de leve pra ele não acordar, por favor. Tá bom? Eu já volto, tá? Quer uma ajuda? Não, não, Não? Pra ele não fazer barulho. Não, pera. Tá caindo? Vamos dar um jeito. Pode ajudar. Eu cuido dele, só que eu tô desesperada que eu preciso naquela loja. Ele tá dormindo. Quando ele acorda, ele fica estressado se não tiver água pra ele beber. Você pode dar uma olhadinha só até ele ir no mercado comprar um negócio de novo. porque é eu tô atrasada. Não, é rapidinho. Eu tenho ali no Dois minutinhos, é aqui do outro lado, Rapidinho, é rapidinho tá amor? Por favor, tá? tá? caindo, a piru. Quer uma ajuda? Não, não, tudo não precisa. Só para não cair. Vai não, começar tá. a aguentar tá. aí, né? De jeitinho aqui, ó. Mano, ah! o que, que é isso? Você tá louco? Volta, ah! ah! meu. Peraí. Você tá louco? Peraí, tô... moça! Solta isso aqui, tá doido? Você tá é louco, meu. Você tá é louco. Tudo bem, tia? Compre... Ai, meu Deus. Não. Ah! Pelo amor de Deus. Ah! Vai, vai, vai, vai, vai, vamos vai, rir! Vamos vai, rir! Vai daqui! Oi, João! Tudo bem? E pois aí, é, agora, João. Que que vai Hoje eu vim fazer garoto, umas comprinhas mas pra variar sua ah. tá atrasada. Roda aí. Oi. Oi, tudo bom? Nossa, olha só no pouquinho, isso? Mas... Será que não vai dar nem... Que isso, menina? Tá doida, meu! Você, é você tá tirando a p f... da roupa aqui? Moça, ah, caralho! O que é isso? Tem gente no prumador! Você é louca! Olha aqui! Quer ver? Quer ver? Quer ver, né? E você, olhando pra ela? Eu sou muito louca! Sua p! Calma, sua mulher! Sai daqui! Você! Quer ver? Só tô trocando de. O que é isso? Calma, amor! Você vai é Olha ficar olhando pra ela, calma, calma, calma. Roupa, roupa, calma, calma. sua p! B... Calma, meu! O que é isso? Como vai tá? daqui! Olha lá. Hum. Pegadinha, Guilherme! Né? Não vai se trocar com a não, né? <risos> Você tá olhando? Olha. Olha. Vou me trocar? Vou tá aqui, lá, ó! ó. Basar, não, tem não, provador tá aqui, ó, oh, pra você se provar, tá? Se a tá bolsa não olha pra ela, não. Se ah, ah, a, a não olha pra ela, não. Nós roupa aí na... Outra aqui, uma vizinha. Vou experimentar Isso. O que, que é isso? Você <risos> tá olhando pra ela? Você tá maluco? não tô olhando, não. O que foi? Cadê a gente dessa loja? Como que ela se troca assim? Eu tô atrasada, Nossa, minha amiga. Você não tá vendo que o provador tá cheio aqui? Você que não chega, tá vendo que o provador tá cheio aqui? Chega, não tem ninguém. Vai pro provador. Olha o provador? Que provador ó. Você, você falar é, falar você falar. é gerente da loja? Não, amiga só vou ver você, tá que quiser continuar ah, com esse Tá olhando e tá olhando o ela. Aqui, eu tô até Eu sou de perto, tô nervoso. Ai, eu de perto do meu namorado. Vai se Ó, ah. oh, amiga, tá bom. Então você deixa vai, eu me trocar de roupa aqui. Vai com seu namorado embora.